Bom dia, Vinícius. Bom dia, ouvinte do estúdio 104. Nós temos hoje um convidado muito especial. Ele é a mistura de ator da Globo com o cantor sertanejo, hein, Vinícius? É o Cauã Santana. É, quase o um Raymond e quase um Luan. É... Sou <risos> eu? O Cauã está aqui por. Aqui. Cauã é fruto de uma parceria do TRT com a empresa Bom Futuro e está trazendo, oportunizando as jovens a se inserir de forma legal no mercado de trabalho. Cauã, dá um bom dia pro pessoal que está te ouvindo. Aoba, bom dia. Bom dia. Vocês estão bons? Eu é. falo igual o é. cantor Você né? viu? É. O Cauã, ele, ele é jovem aprendiz, tem 14 anos, e começou a trabalhar aqui na comunicação do TRF ontem, né? vai ficar com a gente aí aprendendo uma, uma nova profissão.